Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia que esconde na capital do mundo. A teoria conta que a cidade futurista existiu há 450 milhões de anos e interligaria o mundo por meio de túneis subterrâneos. A história de Ratanabá na Amazônia brasileira é sobre a existência de uma cidade futurista escondida que guarda a suposta capital do mundo relacionada às origens da humanidade. De acordo com a teoria, existe uma rota de túneis subterrâneos que se estenderiam por toda a América do Sul e se ligariam à cidade futurista, supostamente a mais desenvolvida e rica como jamais visto. Essa capital do mundo teria existido há 450 milhões de anos e hoje estaria enterrada no estado do Mato Grosso, na Amazônia brasileira. A teoria específica é que uma das entradas destes túneis estaria escondida dentro do Forte Príncipe, localizado no município de Costa Marques, em Rondônia. A cidade de Ratanabá seria um império, fundado pela Civilização moriu supostamente a primeira civilização da terra que habitou cerca de 600 milhões de anos atrás. Esses povos seriam responsáveis por construírem o caminho de Peabiru que ligaria a cidade perdida. Ela estaria escondida atualmente entre três pirâmides na região entre o Amazonas, Pará e Mato Grosso. Os túneis que interligam pontos da América do Sul supostamente não estariam apenas ligando partes da região, mas sim do mundo inteiro, onde grandes líderes realizam encontros para discutir sobre o destino da riqueza que é a Amazônia estaria também supostamente escondendo.